E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício de tabela de dupla entrada. E temos o seguinte, Cristina resolveu conferir como estava o rendimento dos seus filhos na escola e percebeu que as menores notas eram nas disciplinas de português e matemática. Martina estava com 6 em português, e 6 em matemática. Já Sebastian, 5,5 em português e 4 em matemática. E ela quer anotar essas notas para ter um controle. Organize os dados em uma tabela e ajude Cristina a fazer o controle das notas dos seus filhos. Aqui tem muitas informações. O ideal é destacarmos como eu fiz e, com isso, podemos determinar que tipo de tabela é melhor para essa situação. Nesse caso, nós vamos utilizar uma tabela de dupla entrada. Isso porque nós temos três informações para organizar essa tabela. O nome dos filhos e as notas que eles tiraram em português e em matemática. Então, aqui, nós vamos criar a nossa tabela de dupla entrada. E, nessa tabela, nós vamos ter três colunas, porque nós temos três tipos de informações. Ou melhor dizendo, o nome dos filhos é uma variável categórica. Tenho a disciplina de matemática, que é outra variável categórica e tenho a disciplina de português, que é outra variável categórica. Ou seja, três informações diferentes. E, claro, essas informações nós colocamos na primeira linha. Nessa primeira coluna, entra o nome dos filhos da Cristina, que são a Martina e o Sebastian. Nessa segunda linha, nós colocamos as notas da Martina em cada disciplina. E quanto a menina tirou em matemática? Se nós olharmos, ela tirou 6, ou seja, aqui vai entrar a nota 6. E quanto ela tirou em português? Se nós olharmos aqui no exercício, ela tirou uma nota 6. Então, aqui é a nota 6 da Martina na disciplina de português. Agora, quanto ao Sebastian, em matemática, ele tirou 4, e eu vou colocar aqui na nossa tabela. E em português, ele tirou 5,5, que eu também vou colocar aqui na tabela. Bem, os dados já estão melhor organizados. Fica mais claro de ver que o Sebastian está com notas mais baixas, não é? Ou seja, ele tem que melhorar as suas notas. E saber ler e entender uma tabela também é importante. Por exemplo, se eu te perguntasse quem tirou 5,5 em português, o que você faria para me responder? A primeira coisa que você deve fazer é ir na coluna da disciplina de português. E você deve procurar a nota 5,5 nela, e ela está aqui. Ou seja, o 5,5 é a nossa célula, o nosso dado, a nossa informação. E para saber quem tirou o 5,5, você deve procurar na linha do 5,5, ou seja, foi o Sebastian. O que você fez foi um cruzamento da linha com a coluna, e onde elas se encontram, está a sua resposta. Então, quem tirou 5,5 em português foi o Sebastian. Claro, aqui nós já sabíamos que o Sebastian tinha tirado 5,5, mas, muitas vezes, as informações vêm somente na tabela. Por isso, é importante você saber consultá-la. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!